O estranhando aqui, tá. o Elson ah. bebeu uma cerveja. Bebeu uma cerveja só. Você quer que eu bebesse mais? Você não bebeu nenhum. Você bebeu aí? Aqui não, porque eu tô aqui, eu vou levantar para pegar um negócio. É, eu eu ia levantar não, pra pegar o um negócio. Assim. porque você, né? Você, o André, gosta de cerveja aí, né? Tô com Apreciou sede, tô cerveja. com sede. É, eu é. também. Na verdade, é. Até fiquei Bom, pensei em levantar. Não, pra quem, só explicar para quem tá assistindo a gente aí, ou quem. Tá escutando a gente, tá vendo o nosso logo aí, não é por acaso, né? A gente tem duas xícarasinha duas canecas ali de, de cerveja, por causa do nosso amigo ali André e do Elcio e um controle videogame que sou eu. Então eu não bebo, eu não como carne, é, o Elcio tem até uma teoria. Eu tenho uma teoria no de nosso... quem não bebe, não come ca... bacon, tem alguma coisa errada. Só que o Adriano é da única pessoa. Você lembra daquela cara? musiquinha é. lá? assim? Ele não, ele não bebe. Ele não bebe, não fuma, não mete, ele não bebe, você já viu? Nossa, eu, é Eu velho, vou procurar, hein? até a jornada. Ah, É velho pra caramba. mas é o merda, ele fala, ele, não, ele não, fuma, não bebe, não bebe, não mete, não mete, não mete, não mete, não mete a cara com sei lá o sim, quê. Sim. Eu tô ligado, ele, é, é tipo uma zoeira, tô ligado. <risos> eu acho. O Adriano não é... Comebi, mas você não comebi, é vegano não, como. né, Adriano? Você é só vegetariano, não, eu, né? Eu fui vegano um ano. Quando Aguentou. Eu, Cara, o que, o que pegou foi o queijo, né, cara? Aí é dureza é, né? é Queijo é, e comer ovo. Pizza, você, como é que você vai é. é comer pizza? Sem queijo e sem, sem ovo. Cara, eu ia sair, viajar com a Flávia, né, cara? E, e aí? O que, que, que, que eu faço? O que, que eu vou comer? Os restaurantes não estão preparados, né? Eu, tinha dia é. que sair, eu comia arroz. Arroz e Arroz e pira. salada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 chegar num ponto de, de, puta, eu não posso comer Tem carne. até um nome, é um assim nome que disso posso, aí, o né? pessoal que, pessoal que é, substitui, tipo, 2, 3 dias na semana, e é, não come, cara, então um é, nome. Porque de verdade, que aqueles agora. hambúrguer do futuro, essas coisas, não é pra quem é vegano, é pra quem realmente tá fazendo uma transição aí. Ou, ou pessoas também que aquele negócio, né, também é bom pro ambiente, Pô, se a gente pudesse matar menos animais aí, né, é. matar é, ou é, animais o que é diminuir, para o né né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 É, Eles pegaram aquele flavorizante do tempero de Ruffles Churrasco é. jogaram lá num quibe meio que vegetal e cara não é legal o gosto, então, assim, pra quem tá na transição é... talvez seja bom, mas pra quem é vegano deve achar aquilo horrível, e pra quem come carne, é. Tá então, não é horrível acho que a gente vai chegar num patamar aí eu tava vendo tem uns estudos, se eu não me engano foi na China, onde os caras estão conseguindo criar carne de galinha no laboratório e foi autorizado, cara Puta, é, é, é do caralho. O negócio é muito legal. E os caras que comem, meio, é, ele faz meio que como se fosse uma carne moída. Eles têm feito muito isso. Ah, grandes. eu li isso aí. Eles pegam a célula do animal... É, faz ela crescer. Vão... É, faz ela crescer. É Essa cara mesmo que eu fiz quando eu vi isso a primeira vez. Sim. É um, é, cresce aquilo ali numa incubadora lá, num negócio, e aquilo você frita e come. E é, aí eles falaram que pra carne moída...